Para o transporte rodoviário e de turismo, a Volvo oferece o B10M, o chassi de ônibus pesado mais vendido do mundo. Como nenhum outro, o B10M atende a todos os requisitos e necessidades destes dois segmentos de transporte de passageiros. Graças ao avançado projeto do quadro do chassi e do posicionamento do motor entre os eixos, o p 10 m oferece a maior capacidade volumétrica para bagagem dentre os ônibus nacionais. 20 metros cúbicos na versão 6x2 ou 15 na 4x2. O motor com intercooler do B10M gera uma potência de 310 cavalos, proporcionando desempenho com a economia. Posicionado entre os eixos, o conjunto motor transmissão do B10M proporciona muita estabilidade e a melhor distribuição de pesos entre os eixos, quer o ônibus esteja carregado ou vazio. A caixa de mudanças possui seis marchas sincronizadas, resultando em excelente aproveitamento do torque do motor, elevada velocidade média e muita economia. Para maior segurança, conforto e eficiência do motorista, o volante do P10M possibilita diversos tipos de ajuste. O painel de instrumentos é completo e ergonométrico. Tudo está ao alcance das mãos e dos olhos. O quadro do chassi do B10M, construído com travessas transpassadas e soldadas nas longarinas, é muito robusto. Além de oferecer maior facilidade e versatilidade na hora do encarroçamento, proporciona maior durabilidade, resistência e confiabilidade. Perfeita combinação de fatores como o posicionamento do motor, a suspensão com câmaras de ar na lateral externa das longarinas e o sistema de barras estabilizadoras e de reação para os eixos dianteiro e traseiro fazem do P10M o ônibus de maior estabilidade do mercado. Vazio ou carregado, o sistema de ajuste automático de nível faz com que no P10M a altura da carroceria em relação ao solo seja sempre a mesma. Além disso, quando necessário, com um simples toque de botão no painel de instrumentos, o motorista pode elevar em 6 centímetros a altura da carroceria do P10M. Um sistema muito útil para passar sobre uma lombada ou na hora de trafegar em pisos irregulares. Não é sem sólidos motivos que o P10M é o ônibus mais vendido do mundo. Oh, yeah.